Fala tudo bem, Daniel para mais um vídeo sem frescura Um vídeo gravado no celular para economizar o seu tempo e o meu também em um minuto E hoje eu quero falar sobre como evitar fofoca Como evitar fofoca, isso é algo muito comum, né? Quando a gente menos percebe, ou a gente está falando de alguém, ou alguém está falando da gente Ou a gente fica muito chateado e irritado porque outras pessoas estão falando da gente Falando da nossa vida, falando das nossas decisões Bom, o primeiro passo para você evitar a fofoca é simplesmente fugir das pessoas que gostam de fofoca. Você muito bem já deve conhecer na sua vida é, aquela pessoa que gosta de falar da vida dos outros, aquela pessoa que sempre sabe alguma novidade sobre alguma coisa, enfim, que sempre quer compartilhar alguma coisa que está acontecendo da vida dos outros com você ou com outras pessoas. Então, a primeira dica que eu posso dar nesse vídeo é fuja dessa pessoa, porque muito provavelmente, se ela falar de alguma pessoa para você, ela deve falar de você para alguma outra pessoa também. Então, é bem importante que você evite esse contato com pessoas tóxicas e perdem tempo falando mal da vida das outras pessoas. A segunda dica é para que você foque apenas em projetos de vida, em projetos pessoais. Porque quando a gente dedica o nosso tempo aos nossos projetos pessoais, aos nossos projetos de vida, a gente fala sobre coisas que a gente quer realizar, sobre sonhos, sobre metas, sobre, enfim, coisas gigantes. E a gente não tem tempo, acredite, a gente não tem tempo para perder falando mal da vida de outras pessoas. Né? Se você hoje tem muitas coisas para você fazer e realizar na sua vida, eu tenho certeza absoluta que você não vai ter tempo para falar mal de outras pessoas. Então, se você está tendo tempo, ou se você conhece alguém que tem tempo para falar mal da vida das outras pessoas, é muito provável que essa pessoa ela está realizando pouco na vida dela, beleza? A terceira e última dica, porque já deu mais de um minuto, é para que você se cerque de pessoas positivas, para que você se cerque de pessoas que se são incentivadoras de sonhos, de pessoas que realmente realizam metas, de pessoas que cumprem e conseguem fazer coisas fantásticas em suas próprias vidas. Porque, da mesma forma que elas estão ocupadas realizando a, a, o sonho delas, elas não vão ter tempo para falar mal de ninguém, elas não, não vão ter tempo para fazer fofoca. Então, é, Avalie muito bem também as suas palavras, ah, da, suas, da sua boca sendo palavras que estão falando muito da vida dos outros ou você está falando mais sobre seus projetos, mais sobre os sonhos, mais sobre realizar. Eu tenho certeza absoluta que quando você focar nessas três dicas, você vai conseguir não só evitar as fofocas, mas é, não estar mais no meio delas. A grande verdade é que elas sempre vão existir, vai ter sempre alguém que vai falar da sua vida, mesmo que você não saiba. Mas, a grande questão é que você não fique mais envolvido com esse tipo de pessoas, com esse tipo de atitude, com esse tipo de vício, para que você não perca mais tempo na sua vida e assim você possa realizar mais e mais e aproveitar melhor o seu tempo. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Clica aqui em curtir se você gostou. Compartilha com alguém que é muito fofoqueiro para essa pessoa também ouvir essa dica e parar de fazer fofoca. E comenta aqui embaixo também se você não gostou. Pode me xingar, enfim, pode fazer o que você quiser. Esse espaço aqui é nosso. Então, se inscreve no canal e até o um próximo vídeo. Tchau, tchau!